Nossa Saudação Franciscana de Paz e Bem a Todos e a Todas. Neste 16º Domingo do Tempo Comum, nos é relatada a história de Marta e Maria, duas irmãs que hospedam Jesus. Marta estava ocupada nos afazeres da casa, enquanto sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus, e escutava a Sua Palavra. Nós podemos pensar que são duas... dois jeitos diferentes de viver. Mas, na verdade, se a nossa vida ela é para dar certo, tanto Marta quanto Maria devem morar dentro de nós. Porque elas representam duas dimensões essenciais da nossa vida que é a ação e a contemplação, que é a missão e a oração. Um dia, Santo Francisco de Assis, segundo seus biógrafos, foi consultar Santa Clara se ele também deveria viver uma vida mais contemplativa do que ativa. E Santa Clara teria dito para ele que não, que ele deveria permanecer na missão. Então, São Francisco e Santa Clara são duas faces da mesma moeda. E a nossa vida, para dar certo, ela precisa da oração e da ação. São Bento resumia isso na regra, dizendo, ora et labora. Se a gente só fica na ação, a nossa ação, ela esvazia-se. A oração, ela dá significado à nossa vida dá significado à ação. E São Francisco, mesmo sendo ativo, levando uma vida ativa missionária, somando todos os tempos que ele passou na contemplação, vivendo em grutas, em lugares desertos, escutando a voz do Senhor, somando todo este tempo, dois terços da sua vida ele passou na contemplação. E a toda a missão dele foi temperada por essa escuta de Deus. A espiritualidade, a mística, ela tem que acompanhar a missão. Caso contrário, a nossa missão também se superficializa. Assim também todo e qualquer trabalho que nós fizermos, sem a dimensão contemplativa, ela cansa, porque não encontra significado no dia a dia, no cotidiano.